Hello. Ah não, eu sabia que mais cedo ou mais tarde seria a minha vez Relaxa, relaxa Ok, ok Pra onde você vai me levar? Para o universo do Naruto E aí, vai recusar? Ah, eu gostei Bom, vamos formar os grupos Tomara que eu fique do mesmo time que a Sakura hum <risos> Ei, você não pode chegar aqui do nada. Você me assustou, seu idiota! Hum. Uh, relaxa, Pedro, ele é só o protagonista! Tomara que eu fiquei no mesmo grupo que o Sasuke. Assim até toda vai ver quem é melhor. Como esse cara chegou aqui nesse jutsu tão poderoso? Isso é ninjutsu ou genjutsu? Estranho. Grupo 7 Sakura Haruno, Naruto Zumaki, Pedro e Sasuke Uchiha. Ah, é, o amor venceu. Toma, aí. O quê? Hum. Bom, por que vocês não se apresentam? Se apresentar? O que, que a gente vai dizer? O que vocês gostam de fazer e o que vocês não gostam de fazer. Seus sonhos. Você primeiro, Luirinho. Tô certo, sou Naruto Uzumaki Gosto de lá bem instantâneo E meu sonho para o meu futuro é me tornar o maior Hokage Assim todos da aldeia irão me respeitar Agora você, que não pentei o cabelo de manhã O meu nome é Sasuke Uchiha E eu detesto várias coisas Eu vou restabelecer o meu clã e matar um certo alguém Eu sabia que ele ia falar isso Ai Sasuke, você é tão lindo ah! Como eu pensei só sua vez. Meu nome é Sakura Haruno. É, eu gosto de... A pessoa que eu gosto é... É, ok, é. O que vocês não gostam. Do Naruto? Eu sou o Pedro. Eu detesto muitas coisas. E eu vou restabelecer o meu clã. Brincadeira, brincadeira. Beleza, agora é sério. Bom, esse aqui em cima de mim é o Gerasvaldo. Ele tá aqui há não sei quanto tempo, mas é isso. É, OK. Pessoal, amanhã termos um teste. Eu vou decidir que amanhã vocês ficam ou passam. Eu aconselho a vocês a não comer nada a partir de agora. Sakura, eu acho melhor você treinar para o teste de amanhã. Seja esperta. Ah, por quê? Nenhum geninja jamais passou no teste do Kakashi. O quê? Será que é verdade aquilo que o Pedro falou? E eu não vou passar? E eu vou passar, eu consigo. Bom, é tudo muito simples. Vocês apenas terão que tirar esses juros de mim. É só isso. Até o meio-dia, é claro. Ainda bem que eu comi. Claro que qualquer um de vocês pode se aliar. Quem não conseguir pegar eles até o meio-dia, ficará sem almoço. Ah! Cala a boca, Naruto! Olha, eu começo. Naruto, eu ainda não falei pra começar. Agora sim, comecem. O que você quer? Nada, ué. Pedro, eu queria te perguntar uma coisa há um tempo. De que clã você é? Ai, meu Deus, eu não sei qual é o meu clã. E se eu... Hum? O que? O Tira? Mas, onde você estava no dia do massacre? Eu estava na aldeia da Nevo com a minha avó. Idiota. Bom, eu vou indo. Droga. Jutsu de substituição. Agora ele sabe onde eu tô. Onde eu estou? Que lugar é esse? Sakura. O quê? Oh, Sasuke. Ah, Sasuke! Ah. Me ajuda, Sakura. Ah. Dá pra você me ajudar? Não, relaxa. Confia na fonte. Ela é confiável. Sakura hum? Não, Sasuke, sem corpo, está aqui de novo Ai, ah, pensar que ela está no meu time Sasuke Ah, Nossa, me solta Ah, Sasuke, você está bem? Ah, os estômagos rocando, isso é muito bom O meu não, palhaço Ah, sobre esse exercício vocês não irão para a academia. Eu passei, mas eu só desmanhei. Então quer dizer que nós quatro. Quer dizer que nós quatro. O que eu quis dizer é que vocês estão banidos da academia permanentemente. Não pode mudar de ideia assim do nada. Isso não é justo. Porque vocês não pensam como ninjas, mas sim como quatro garotinhos mimados. E daí? Ser ninja não é um jogo. A cada missão a gente enfrenta uma morte. Vocês não pensam como equipe. Então não falei eu, você devia ter dito isso desde o início, porque senão a gente faria diferente. Ok, vou dar outra chance. Mas vou pegar pesado dessa vez. Vocês terão apenas 3 horas para pegar os risos de mim. Mas antes, almocem para vocês ficarem fortes. Mas o Naruto não vai comer nada, por ter quebrado as regras e ter comido antes de todo mundo. Eu não tô com fome, tá legal? Eu posso ficar dias, anos sem comer! Cala a boca, Naruto! Ah, toma. Mas, Sasuke... Deixar ele. Então, toma, Naruto. O Sasuke precisa mais que eu. Eu estou de dieta. Pega logo, Naruto! Não posso! Minhas mãos estão presas! Você vai ter que me dar na boca! Ah, vou logo à visão no que não iremos mais falar disso. E se falar de novo, eu te mato. Entendeu? Uhum. Eu sabia! Vocês estão quebrando regras! Se preparem para sofrer a consequência. É por isso que vocês passaram. Ai, portal, finalmente. Eu não sou daqui, mas eu vi que vocês são bem legais, então é isso, tchau. Vê logo, pirralho.